Pessoal, fazer o nosso vestido Outubro Rosa, tá? Resolvi vir trazer esse esse modelo para vocês aqui, tá? Já tá disponível lá no nosso site. O pessoal do nosso grupo online e do nosso grupo temático vão ganhar um tamanho, tá? Tamanho 3 eles vão ganhar lá, tá? Lá no nosso grupo. São dois grupos que eles são pagos mensais, tá? Eles vão estar tá recebendo. Então, gente, você quer adquirir Corre lá pro site, tá na promoção, né? Coloquei ele, é lançamento, mas é um lançamento já na promoção, olha que legal. Corre para lá e adquira essa modelagem, outubro rosa, tá? Do RN11, mais os tamanhos especiais, tá? Ah, o pessoal dos nossos grupos online e temático irão receber um molde no tamanho 3, lá nos dois grupos, tá bom? Ah, essa modelagem aqui eu cortei no tamanho 1, mas vocês vão notar que elas estão maiorzinha em alguns, em alg outros tam outros moldes aqui tão menor. Por quê? Porque eu coloquei no tamanho da minha área, tá? Da minha menina, tá? A área que vai modelar essa peça aqui. Então, por isso essas diferenças, tá? Então, não reparem, tá? Tem alguns moldes que são um pouco maior, outros moldes menores, tá? Então, eu vou mandar para vocês, tá? A ah, o PDF, tá? De três, três estampas para vocês estarem estampando, tanto a, a o, o tanto a peça aqui, né, as sainhas, a, essa estampa aqui pequenininha aqui para vocês estarem colocando ali esse chapado, quanto as estampas aqui, tá? Da frente, das costas, né? Aqui eu vou usar a borboleta, mas tem o, o laço, né? Tem três estampas bem legais aí que vocês vão receber no PDF, tá bom? A gente vai usar botãozinhos também, tá? Pra tá colocando na sainha, tá? Porque é um abrozinho e uma sainha, por isso é conjuntinho. Aí, você pode tá colocando um botãozinho bonitinho aí. A gente vai usar velcro pra pôr na sainha, tá bom? Então, vamos lá. Costa azul, né? Que é um molde um, uma vez dobrado, tá? Reparem que tem tudo falando com você até aqui. Que vai o nosso babado. Então, você faz o pique, tá? Ó, aqui eu já fiz o pique, tá? Costa um, uma vez dobrado. costas costas dois, duas vezes, tá? Frente um, uma vez dobrada, que é essa aqui. Frente dois, duas vezes, tá? Saia, uma vez dobrada, tá? Também tem pique pra fazer, ó. Aqui, aqui e aqui no meio, que é o da nossa pence, tá? Esse aqui é o nosso babado, quatro vezes, tá? Aí, tem o nosso cos, duas vezes, e esse aqui é a outra parte do nosso cos, que é duas vezes dobrado, tá? Aqui eu cortei estampadinho e rosa, tá? A gente vai fazer um lado rosa, um lado estampadinho, tá bom? E você vai usar também ribana, tá? Pra dar acabamento. É isso que a gente vai usar. Bora lá, então. Vamos pegar a nossa costa, um... Com a nossa frente 1. Um. Vamos fazer primeiro a brusinha, tá? Ó. Vamos pregar um dos ombros. assim, já vamos pegar a nossa ribana. Vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro, aqui, tá? E uma vez no meio. Quem é dos nossos grupos pode fazer aquela dica que a Salete trouxe, a Luciana Salete trouxe lá. Dos clips, né? Aqui você pode aplicar aquela dica lá, aquele vídeo que ela trouxe dos clips. Aqui, vamos colocar aqui. até aqui, aqui, você junta ribana com ribana aqui, e ombro com ombro aqui, e vamos passar um arremate aqui. Nossos ombros pregados. Reserva, tá? Vamos pegar nossos babados aqui. Direito com direito, a vez com a vez. Vamos passar uma costura aqui, tá? Aqui, por tudo. Se você quiser colocar uma cianinha aqui, enfeitar, né? Pode enfeitar. Vai ficar lindo também. Aquelas fitas de pompom, né? Também. mesma coisa com o outro. Você pode fazer essa parte aqui na overlock, tá? Vamos virar, vamos despontar. esse outro Agora aqui a gente vai franzir, tá? Franzir as duas, tá? Aumentar aqui o ponto. Como a gente já fez isso aqui, a gente já sabe. Aqui tem um pique, aqui tem outro pique, que é a frente e as costas. Vem a marcação ali pra fazer. Então, você já deixa transido já na medida ali da nossa peça, tá? Que é daqui, aqui, ok? Já deixa já transido na medida da nossa peça, Vamos franzir a outra peça agora. Que fique do mesmo tamanho desse. E agora, vamos pregar aqui na nossa peça, tá? De um pique ao outro. All right. <laughs> Mesma coisa do outro lado. De um pique ao outro. Ficou assim, agora vamos pegar as nossas frentes e as nossas costas aqui, tá? Reserve-se aqui por enquanto. Costa. Frente. Vamos pegar uma na outra, assim, ok? Aqui, ó. Que a cava fique do mesmo lado. Se sobrar, joga sempre pra frente, tá? Ó, aqui. Agora, a gente vai pregar aqui. Frente e costa. Mais pequeno é frente. Aqui, vamos colocar ombro com ombro aqui, tá? Ombro com ombro aqui. Vamos colocar um alfinete. E vamos empregando pregando aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Então, ficou assim. Certinho, tá vendo, ó? altura aqui também, ó, ficou certinho a altura, ó. ok? Agora, a gente vai pegar a nossa ribana e passar aqui nas cavas do braço, tá? Aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez para dentro aqui. E uma vez no meio aqui pra abraçar a nossa peça. Puxada, tá, gente? Não precisa puxar muito não. Mesma coisa do outro lado. aqui já fizemos. Agora vamos fechar o nosso lado aqui, tá? Se você quiser ir na overlock, pra dar um acabamento melhor, pode dizer. Sim, por enquanto, agora vamos passar ribana aqui, da, aqui na barriga, tá? Desde aqui até aqui. Então, aqui, pregamos o nosso filete. Agora, vamos fechar o outro lado. Ribana com ribana aqui. Ribana com ribana aqui. E vamos fechar aqui. Se quiser passar no overlock para dar acabamento, é bom também. Aqui a gente não vai passar, porque a maioria das nossas alunas só tem doméstica, né? Então a gente só tem a reta, então a gente faz. faz assim. Então olha só, a blusinha tá feita, ó. Assim, ok. Agora vamos fazer. Vamos pegar a nossa sainha aqui mostra para vocês aonde vai as pence, tá? Então já faço a os piques ali. Então, nossa sainha ela é assim. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? não tem essa model esse molde para vocês aí eu vou fazer porque eu acho que vai ficar bonitinho cos rosa né não vou fazer o cos do mesmo do mesmo tecido resolvi fazer o cos rosa então eu vou fazer um barradinho rosa aqui tá então mesma coisa você vai dobrar uma vez para dentro outra vez para dentro e colocar aqui tá A bainha da tua saia aqui, ok? Não puxa, tá? Aqui eu tô usando o mesmo tecido do costa, é malha, tá? Eu esqueci de falar qual tecido eu usei, né? Então, pra sublimação aqui, esse tecido... Branco aqui, esse tecido da sainha Tecido da blusinha Todo ele Ele é PA, tá? Aqui do cos E essa do barradinho aqui que eu tô fazendo É malha de 100% algodão, tá? 100% algodão Não pega sublimação Por isso eu usei PA, tá? Eu indico sempre pra vocês usar PA Que é, na minha opinião É a malha que melhor pega A sublimação Claro, você tem que observar a por, a você tem que observar a porcentagem né a que eu uso aqui ela é 80 por 20 sempre tá mas eu também já usei essa aqui por exemplo ela não é 80 por 20 essa que eu tô usando aqui ela essa aqui por exemplo a que eu uso geralmente é 80 por é, é 80 por 20 né que daí a sublimação fica bem viva essa que eu tô usando aqui, ela é uma 70 por 30, tá? Que que é isso, Sheila? É, quer dizer que tem 70 de poliéster e 30 de algodão. Quanto menos algodão, mais a sublimação fica viva, tá? Por isso que a que eu uso bastante é 80 por 20. E aquela, a, essa PA, ela é... A que mais pega a sublimação, vai ser bem, bem bom. Essa aqui é uma, 80, é uma 70 por 30. Pode ver que a sublimação dela não ficou bem viva com aquela que a gente fez pra Sofia, né? Ou aquelas peças que a gente fez do Popo It. Então, aqui a gente vai dobrar aqui e passar uma costura aqui, tá? Pra, fazer, pra dar acabamento, né? Então, se você for comprar tecido pra fazer sublimação, preste atenção na, por, na porcentagem, né, de algodão e poliéster que tem a peça. Quanto menos algodão, quanto mais poliéster, mais, mais viva fica a sublimação, tá? Quanto menos algodão, mais viva fica. Caso mais é menos, né? Então, gente, aqui. Aqui tá os nossos piques, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, no pique. E vai vir até o pique aqui do meio, tá? Ó, até o pique aqui do meio. Mesma coisa esse pique aqui, ó. Até aqui do meio, tá? Ó, pra fazer a nossa pence, tá? Então, aqui. É assim, ó. Aqui e aqui. Vou colocar. E já. Passar. Um remate aqui, tem que estar tá certinho, tá? Deixa eu pegar na aqui. Esse pique aqui, esse outro pique aqui e esse é o nosso pique do meio. Então, você vai pegar esse pique aqui e trazer até aqui, ó. Encostar até nesse aqui, tá? E a mesma coisa você vai fazer aqui. Vai pegar e trazer até aqui. Encostar aqui, ok? E aqui você vai passar um arremate. Deu pra entender, gente? É isso que você tem que fazer, tá? Dos dois lados. É isso. Vamos reservar pra montar o cos. Tá, o nosso cos é o seguinte. Nós vamos pregar eles aqui, tá? No direito, né? Assim, tá? Então, você vai dobrar aqui e Pegar aqui, ó, tá? Assim, ok? Mesma coisa desse lado, tá? Tu vai dobrar. Essa parte aqui. E vai colocar aqui em cima. Da nossa pedra. aqui, né? E a mesma coisa você vai fazer com o outro, tá? Vai achar o meio aqui, que é onde a gente vai fazer um pique tanto em cima como embaixo, né? Eu gosto de trabalhar com pique sempre, ó, costura com costura. E depois essa parte aqui é a parte que vai na saia. Aqui é a parte de cima. Ok? Depois é só colocar os botãozinhos aqui. Mesma coisa com esse aqui. Esse aqui a gente vai usar embaixo, né? Mesma coisa, tá? Colocar assim, vem aqui. Mais ou menos um centímetro, tá, gente? Um centímetro só. Você dobra isso aqui, tá? E os nossos cós estão prontos. Agora, a gente só vai pôr na saia. Aqui na sainha também, vamos fazer um... Agora, vamos aplicar o nosso cos rosa aqui, tá? Fizemos um pique ali e um pique aqui. Vamos. Então, aqui, fizemos um pique aqui e um pique aqui na nossa saia. Vamos colocar o nosso alfinete e vamos pregar a nossa saia aqui, tá? Respeitando os contornos. Essa preguinha que a gente vai colocar aqui. Respeitando os contornos da nossa saia, tá? assim, agora vamos pegar outra parte aqui do nosso cos. Agora, vamos ir empregando aqui, tá? Colocamos a sainha toda pra dentro aqui do cos. E vamos empregando ele aqui. que vamos virar E aqui vamos prespontar. Aqui a gente já aproveita, já vira para para dentro para dar acabamento Assim, vamos colocar os velcos. Agora eu vou colocar os botõezinhos A sainha ficou pronta. Olha só. Que bonitinho ficou. E a nossa blusinha também tá pronta. Então, olha só. Conjuntinho tá prontinho. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, vai três estampas para você. Mas você pode estar tá fazendo com outros tecidos também, né? Com outras estampas, né? É uma peça maravilhosa, tá? Como eu falei, essa modelagem já está lá no site disponível para você adquirir. E o melhor ainda, tá com desconto de lançamento, gente. Desconto de 50%, Nessa modelagem só agora em outubro, tá? Então, corre lá no site e adquira essa modelagem aqui pra você, tá bom? E vocês que fazem parte do grupo online ou do grupo temático, eu estarei disponibilizando esse modelo aqui, né? No tamanho 3 lá pra vocês, tá bom? Um presente para vocês, para vocês estarem fazendo. O nosso grupo temático e o nosso grupo online são grupos pagos, tá? É, no WhatsApp e são grupos pagos, tá? Todo mês elas pagam a mensalidade pra estar lá no nosso grupo, né? Recebendo modelagens, recebendo dicas. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E bora fazer muitas roupinhas pet, bora aí caprichar nos modelitos pet, tá? Eu amo muito, muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Deus em primeiro lugar e o sucesso é garantido, né, gente? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.